Olá pessoal, sou o Aeropanda, Begeyland Park. Sejam bem-vindos ao nosso canal sobre Retro Games. Para o primeiro episódio, nós decidimos juntar algo simples, mas ao mesmo tempo awesome. E é Oggs of War. Oggs of War seria algo parecido com Worms, mas com gráficos muito melhores. E não são minhocas, são porcos. E eles falam mal até dizer chega. Vamos fazer a nossa equipa que será da BG. as cores não são as mais fáceis de escolher, mas o preto sempre bom. Né? Vamos fazer aqui só um instantinho a nossa Biggie Team. Ora muito bem, oito. oito camaradas, vamos ver se conseguem chegar todos vivos ao final da missão. Tutorial, não vamos fazer assim ao ok, cara logo à primeira. Hawkshead, South Australia, Trottsville. Ah, bem. Vamos começar. O mapa é dividido entre vários uh, setores. Nesses setores, no nosso mini-mapa, temos aliás uns corações e umas caixas uh, castanhas. As caixas castanhas normalmente são armas. Se a os coraçõezinhos, óbvio que é vida. Não há limite de vida, portanto temos de ter alguém com 999, por exemplo. Normalmente as armas tiram entre 20 e 30. Algumas armas são infinitas e outras já nem tanto. Se consigo matar isto com uma granada... Eu ah, fui morto, para e para! Dois. para cada lado. Não sei se corre assim tão bem. As armas variam entre bazooka e um sniper. Pequeno... TNT. Ah. Foi mesmo a pele. Já? Ok. Isto está a ficar perigoso, é melhor. Com calma. A medida que vamos evoluindo no jogo e ganhamos medalhas tanto por fazer as missões como em sobreviver a equipa toda Portanto neste vídeo já se eu ganhar vou só ganhar uma medalha O que não ajuda muito, normalmente precisamos sempre entre duas a três para se poderem ser promovidos Outra coisa muito importante é tenham cuidado com águas e minas não sei quando, não sei se é assim na vida real, mas neste jogo os pórticos não sabem nadar. Ok, duas bazookas. nada a ver com a muito mais pesado. Nada De algo tão épico, tão épico, tão épico começamos com o Rookies e acabamos em Big Boss. Ai, a um e tal. Quando nós levamos imenso dano, quando nós damos um tiro daqueles mesmo bem dados, os nossos porcos começam basicamente a. Passar a um Oi, eu que vai faca ou atacar ao solto. Uh, não é muito eficiente a nível de dano, mas é bom estrategicamente colocar em minas ou, por exemplo, em. Água. Anything or birth. Ok. Acho que sou um jogador caracas. Take this away with your ah. No epic fail again. Don't back him to one. Why are you so lame, I'll tell you. You can't hurt. How can I help both? I'm solid. Solid big. Please don't blame me if I miss best... quas. Hmm. agora. Take that, you water. Tu vai morder. Deixa aí. Não, não, não, não, não, não, não. De parto, minha ordem. That's great. é You are in the past tense. Ah. Um 30. Hmm. Já está melhor. Não fuja, eu quero pôr-te meus peitos! não fuja. Dois para um. A equipa da casa. Já está a ganhar Um you, you stick. Já? Oh, mas é que um... eu sei que close call. Uh. Acho que é mais algumas armas, parece que esteja aqui é um algo de interessante. <tos> Tente, nada mal. Mas não me ajuda muito agora. Não tem é o que eu preciso. Sniper rifle! <sighs> Spider-Pee? No. None of these. And Sniper P Sniper P. Do whatever Sniper pee does. Ah. There it comes! accomplished, returning to base. Ok pessoal, é o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Caso o tenham feito, like, share it. Caso não tenham, tem sempre o botão de dislike, mais ou menos aqui para estes lados, não sei. <música>